Bom dia galerinha! Vamos cá! Bom, eu sei que todo mundo tá olhando aí, viu? Não façam isso! O tá tá baixo porque tá folgado, véio. Muito folgado! Essa porra não pega mais pressão, ou não pega pega errado! Aí eu baixei ele porque tava ah, foda Um pra frente e um pra trás O vento batia ele ficava pro lado Pro lado errado, é claro, né? Vai dar certo não eu Vou baixar essa porra aqui E aí Depois eu vejo como é que eu regulo esse negócio aí Pensei em colocar umas arruelas por baixo pra ver se Dava altura pra ele ficar na Na medida correta Peço desculpa aí a vocês. Vá, amigão, vá, vá. Vou até passar pelo outro lado para evitar problema. Sim. Meio corrigindo a, a, a, a rotina, mas já aliviou. Agora voltaremos às nossas gravações. Outro ponto que, que me fez nesse intervalo aí é preguiça de trazer a câmera. Por quê? Porque eu comprei uma, uma pochete que o colega insiste em chamar de porta-passaporte. Ela é uma pochete fininha. E na, na centauro aí pronto, coloco sua carteira dentro dela já foi e de fato eu não preciso estar andando com, com nada voltou a fazer sol aqui em salvador aí, e nem que ficar eu tô andando mais então não precisa andar de mochila aí na mochila também vinha os HDs Quer dizer, às vezes, né? Os HDs. Eu geralmente era o HD. Que era pra pegar algum arquivo. Uma coisa assim que eu precisasse, uma ISO. Mas acabou que, com o tempo, eu montei uma, uma estrutura legal lá no meu notebook do trabalho e precisa mais. E é trabalho só no... só na carteira e a jaqueta. Ó aqui usando hoje uma, uma bota diferente, a uma, aquela a Moscone para o tempo ensolarado sem chuva, ela é excelente porque ela não é impermeável Fresquinha, arejada, tudo aqui é uma bota impermeável, não pode ser. Aí, o solado dela é bem rústico. É que ele parece um pneu, pneu misto. Pegada no nome o pedalzinho de freio é, é bem, bem estranha e o saldo dela é alto. Né? Todo mundo diz que eu fico mais alto com ela. Falou, é meu saltinho aqui. É baixinho né Vou andar de salto opa sabia que você vinha eu tô aqui eu, eu acho que eu tô falando bem alto porque eu tô com, com fã de ouvido aqui ouvindo música Aqui um netpunk. PUNK Aí eu tava fazendo assim, eu colocava o Waze Traçava a rota botava a música Mas Eu só vi o Waze falar uma vez então Eu acho que a aplicação morreu Será que morreu? É engraçado que você para assim, todo mundo fica ali encarando. <risos> pá, pá, pá, pá. Ó, galerinha! Estamos chegando Um abraço para vocês E até nosso próximo videozinho, valeu Até mais